que eu fui me meter chega a me dar aflição não vou negar, tô com medo de achar aqui uma maldição algo aqui não sei bem de onde vem que tá calafrio em mim não vou temer pois eu sei tá. que o bem já começamos assim. com o um desafio Pelo visto, vai ser cheio de desafios essa fase. Bom, tudo bem. Eu, eu ia matar os morcegos... essa fase aqui pelo visto tem mais caminhos secretos que o normal eu vou olhar todas as paredes essa essa parte também tá suspeita então vamos tentar andar para frente não, não tem nada. algumas coisas que facilitam a gente, como por exemplo o escorpião Ah, agora que eu vi o botão, eu não tinha visto aquele botão não. Eu tentei pular aqui e não consegui. Acho que eu, eu acabei errando mesmo o pulo. Eu falei que aquilo lá tava suspeito. Eu acabei achando mais uma passagem secreta sem querer Aquela porta ali eu esperei, mas ela demora bastante pra descer, então a gente tinha bastante tempo Dá até pra matar aquele escorpião ali, sem problema nenhum Dessa sem vez parar. ele falou o nome dele O primeiro que a gente encontrou não Que era pegar. igual a ele, não sabia nem onde estava Eu não sei, eu tô achando que esse cara Tem alguma coisa de errado com ele cara. Não é possível Que ele não sabe onde ele tá Não sei, será que ele é o verdadeiro Vilão do jogo? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu já. Desde o segundo, quando eu vi ele pela segunda vez, que ele falou que não sabia onde estava, que não me conhecia, eu pensei que ele poderia ser o vilão. Mas vou me poupar pra que eu possa a princesa resgatar e fazer desse mundo um bom lugar. Até lá não vou parar. Cada vez há mais perigos pra encarar, mas se a isso vou me mar, não será um espinho ou um morcego quem vai tirar o seu sossego. Quebrar, pois eu quero no final solucionar um mistério que envolve esse lugar. Me arrepia só de pensar. Eu acabei quebrando uma estrutura dessas aqui, eu vou fazer de novo. Acho que é aqui. Vamos subir aqui de novo. Eu acho que aqui deve estar bom. Se não tiver, a gente vai ter que voltar pra ver. Caramba, isso aqui é bem complicado, hein? Acho que só tem uma chance também. Consegui começar com o pé direito. Até aqui, o meu plano está perfeito. Se eu puder ir seguindo desse jeito, logo tudo estará feito. Mais uma peça que deixo encaixada nesse passo da minha Por não tem mais nada pra eu resolver Nessa jornada e vou ah, seguir dois. caminhada Se eu tivesse tempo com certeza Faria nessa pirâmide Uma bela limpeza Essa pirâmide é cheia de desafios Como esse que descobri por algum motivo me dá calafrios imaginar ter construído isso aqui. Eu sempre me lembro daquele sonho, igual na primeira vez. Em minha memória, princesa, nunca perca a nitidez. Morcegos, aranhas, escorpiões, vivos venenos, espinhos. Parece que alguém por aqui não quer ninguém cruzando o caminho. É preciso ter ajuda e atenção. Só falta só ali em cima agora Que eu acho que é por aqui fim, me deve Eu não tenho certeza, tempo, mas é um pressentimento Aqui, ó Falta esse aqui, ó Aqui já tá colocado um Falta aquele ali em cima Vou ter que descobrir como chegar Deixa eu ver Não, não era isso não Eu tenho que jogar ele aqui, ó. Aquela outra caixa ali, tinham duas. Tem uma outra caixa aqui que tá me deixando meio encurcado. Essa caixa aqui ó, daqui de cima. Ela é pra vir pra cá também. Vamos ver o que a gente faz com ela. Dá pra empurrar uma de cada vez? É, aparentemente é. Não vai adiantar caminho, aqui embaixo está fechado eu até imagino como abrir, essas luzes com esse tom esverdeado são as pistas que eu vou seguir pra cá não é Tem que ver alguma coisa aqui em cima. Ah, descobri. É aqui, ó. Morou, hein? Tá aí agora. Bom, eu vou cair aqui embaixo que eu acho que é isso. Vamos ver. É, o A3 acabou. Vamos ver agora o boss pra ver como que a gente vai matar ele. esse boys aí bicho é grande hein é um escorpião faraó ou um faraó escorpião como é que é, na cara? Ah, legal. Ele vai atacar e a cauda fica presa na areia. Fazer a calda dele ficar presa de novo. Ah, errou! É, pelo visto ainda faltam mais duas. De novo. Quando a gente vê muita areia, quer dizer que ele provavelmente vai atacar. Deve atacar por agora. Ó. Aí conseguimos. E ao passar por essa ponte, você será capaz de encontrar respostas. Bom, galera, é isso. Matamos aí o, o faraó escorpião. Foi até que bem fácil. E se você gostou do vídeo, não esqueça, deixe seu like, compartilhe, comenta aí o que você achou. É escorpião faraó ou faraó escorpião? Se você não gostou, deixe seu dislike. Comenta aí por que você não gostou. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.